Olá amigos, tudo bem com vocês? Geralmente nós recebemos diversas mensagens aqui no canal como essas que estamos mostrando a vocês. Nós ficamos muito felizes e gratos ao universo por podermos de alguma forma ajudar a vocês a ajudar as pessoas. Sabemos que para que possamos desfrutar de uma vida abundante em todos os sentidos que desejamos, primeiro precisamos ter uma ótima saúde mental física e espiritual por este motivo hoje vamos publicar essas afirmações para que vocês possam dar continuidade na autodedicação espiritual para que o seu campo vibracional se eleve cada vez mais através das três afirmações a seguir você sentirá uma paz muito grande e inexpressável que só é possível sentir não é possível explicá-la Procure meditar sobre essas afirmações durante o dia, mesmo que sem ouvir o vídeo. Lembrando que não será necessário repetir de acordo com o vídeo, apenas ouvindo e sentindo já é suficiente. Então vamos para as afirmações. Eu reconheço o meu eu superior. Então Entro no grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus. Há somente um sutil poder e energia para usarmos, e isto vem da presença de Deus, onde habita o silêncio mais profundo que existe eu sou eu sinto a plena libertação do amor divino em ação e sou grato a isso eu reconheço